O tempo passou como um rolo compressor pelos Dias de Glória, ou o ano de glória da Toro Rosso em 2008, para quase uma década de absoluta mediocridade, poucos pontos e o fundo do pelotão. Mas os últimos anos apresentaram um panorama bem diferente, que não é diferente daquele momento, fruto de um ano especial. A AlphaTauri de hoje está em constante transformação, força, e capacidade de brigar com qualquer um que ficar preso no pelotão intermediário. Ainda por cima, encontrou um piloto para ser o rosto da equipe, coisa que jamais acontecera de fato anteriormente. A era Foguetinho é a zona de conforto que nunca tinha chegado. O apelidado Foguetinho, o AT-02, é um carro um tanto quanto de desejos próprios. É um mistério, na verdade. Lá pelo começo da temporada, Parecia claro até para os italianos que o carro gostava de velocidade e não respondia muito efetivamente a pistas com curvas lentas, como o GP de Portugal, por exemplo. A falta de desempenho em Silverstone, entretanto, deixou a Alfa Tauri assustada. Sinceramente, é o pior final de semana que tivemos nesse ano. O carro responde bem em quase todas as pistas, mas aqui, simplesmente, as coisas não respondem. Não consigo entender o motivo, disse Pierre Gasly. Com ritmo mais ou menos impressionante, é fato que o time mora no pelotão intermediário e não mais na rabeira do grid. É um movimento que começou com a chegada da Honda como fornecedora de motores e se fortaleceu quando a Red Bull passou a usar o mesmo motor. As duas equipes passaram a trabalhar de maneira muito mais próxima e a promover o que os austríacos gostam de chamar de simbiose, embora não resta dúvida. A AlphaTauri trabalha mesmo por ela mesma e numa operação que não é exatamente de equipe B. Ela é ela por ela mesma, mas com diálogos próximos que fazem dela um time oficial. Os 85 pontos e sexto lugar de 2019 viraram 107 pontos, apesar do sétimo lugar em 2020. Agora, após somente 11 de 23 corridas programadas, 68 pontos já foram para a conta. Se as coisas continuarem mais ou menos como programadas, o time de Faenza baterá o um recorde histórico de pontuação. E sim, levamos em conta 2008, onde, mesmo com a vitória e com a pontuação ajustada aos padrões atuais, não chegaria aos 100 pontos. Desde o rebaixamento de 2019, Gasly terminou o ano indo ao pódio com a então Toro Rosso no Brasil e venceu corrida em 2020, mas o que faz em 2021 é algo bastante especial. A capacidade de tomada de tempo é invejável. Até agora, classificou entre os seis primeiros em sete oportunidades nas onze até esse momento. Tornou-se absolutamente normal superar McLaren e Ferrari, ou as duas, como na Hungria, as duas equipes no topo do pelotão intermediário. Seus 50 pontos no campeonato colocam o um francês à frente da dupla da Alpine e da Aston Martin, além de Daniel Ricardo, que tem a mesma pontuação mas fica atrás por não ter o pódio que Pierre conquistou no Azerbaijão. E é possível argumentar que é pouco. Sim, é verdade que a sorte sorriu para Gasly em algum momento, como em Baku, mas o azar sempre esteve à espreita. No Bahrein e em Imola, primeiras duas corridas do ano, classificou em quinto e igualmente e saiu delas com somente seis pontos somados. Culpa de um acidente na largada em Sakir, com Ricardo e uma estratégia furada da equipe no GP da Mira Romanha. Na Hungria, largou entre os primeiros e foi atrapalhado gravemente pelo Big One, causado por Walter e Bottas na largada. É evidente que Gasly se tornou um líder capaz de capitanear o projeto e, até onde ele for, vai AlphaTauri. Aí então entra a outra parte da garagem, Yuki Tsunoda. Dono de apenas 18 pontos, o japonês é uma preocupação. Não necessariamente pela pontuação ou pela inconstância do noviciado, mas porque raramente consegue mostrar a velocidade que era seu pingo de pimenta na Fórmula 2. Tsunoda, por influência da Honda e força de Helmut Mark, subiu cedo demais. Era justo esperar erros, mas brilharecos eram igualmente contabilizados como expectativa, porque Yuki é veloz. Mas os brilharecos ainda não deram as caras para AlphaTauri. Houve muita emoção com um Pouco no Bahrein, onde terminou em nono, mas não há ainda um grande final de semana do piloto japonês. O que existe aí sim é um constante problema de educação. Fora do momento competitivo, Tsunoda age como um bom menino educado para qualquer momento. No carro e assim que sai dele, há muito xingamento, ofensas e uma cabeça que se perde tão fácil quanto a que deixa escapar a traseira do carro. É sempre um feedback diferente na comparação com o meu companheiro de equipe. Todas as vezes é o oposto, então tem uma interrogação sobre se é o mesmo carro. Claro que é o mesmo carro, mas o caráter do carro é muito diferente. Talvez seja apenas o estilo de pilotagem, claro. Não sei o que aconteceu ou o motivo de ter acontecido. Não sei porque estou com tantas dificuldades. Deveria ser fácil ir ao Q2, mas eu estou com problemas até para isso acusou Tsunoda após a classificação no GP da Espanha. Depois, desculpou-se, mas a marca ficou. Um piloto consagrado que fala bobagem é bastante difícil de segurar, mas um novato que sequer provou que merece vaga no grid? Como sobreviver com um temperamento suicida assim? É uma preocupação justa, mas que não se confunda com uma avaliação que se trata de um piloto sem talento. Não. Tsunoda mostra ainda que em doses homeopáticas, que tem talento sim, está cru, não está pronto, mas há alguma coisa ali. É um talento que precisa ser lapidado, do dono de uma boca que precisa passar mais tempo fazendo perguntas e, menos, inventando conspirações. A chefia da equipe representada por Franz Tost elogia a velocidade de Tsunoda aqui e ali, mas também puxa a corda quando acha cabível. O dirigente chegou a dizer que ele precisa de três anos para entender essa complicada Fórmula 1, porque se tornou muito complicada nos últimos anos. Três tempos é tempo demais numa Red Bull sem o dom da paciência, mas Tost faz o trabalho dele. Lida com os pilotos entre elogios e puxões de orelha, mas sempre com boas relações. As chamadas de atenção para Gasly ficaram no passado, porque ele sabe que tem ali um maduro número um. É parte do sucesso de hoje da equipe contar com alguém que conhece a Alphatauri/ Tauri barra Toro Rosso de trás para frente. Chefe por lá há 15 anos, soube lidar com a falta de orçamento de outros tempos, os motores com dificuldade e os pilotos e profissionais de gabarito que iam embora rapidamente. Com o tempo e sem um buraco financeiro tão grande para as demais rivais, conseguiu fazer a capacidade de encontrar soluções se tornarem marca registrada mais que sobreviver, começou a crescer e a assustar. É o ponto de equilíbrio de um time em ascensão. O recesso de verão chega com a AlphaTauri Tauri na sexta colocação no Mundial de Construtores, mas é até um tanto injusto. A Aston Martin ficou 20 pontos para trás, mas a Alpine perdia até o GP da Hungria. Gasly já apontou mais que Fernando Alonso e Esteban Ocon, mas Yuki Tsunoda está bastante para trás. Mesmo assim, o que fez o time francês assumir a quinta colocação foi a sorte. Gasly classificou e andava melhor que os carros azuis ao longo do fim de semana, mas foi arremessado para trás do pelotão no acidente. Já Ocon e Alonso se deram muito bem porque estavam exatamente na parte do grid em que a confusão se assentou e assumiram posições entre as primeiras. Juntos marcaram 35 pontos. O duelo entre as duas, porém, está separado por menos de uma dezena de pontos e será feroz até o fim do ano. Na frente da Aston Martin, em briga de foice com a Alpine, enquanto se consolidem em incúmulo constante para Ferrari e McLaren. Alfa Tauri e seu foguetinho são os terrores das montadoras na Fórmula 1.